Olá! Hoje eu venho com um vídeo um pouco diferenciado. Hoje eu tenho uma teoria para apresentar para vocês, que pode esclarecer uma dúvida que as pessoas poderiam ter, e uma coisa que muitos não notaram e que agora terão a explicação. A gameplay de fundo já está até no clima. Bom, hoje vou lhes apresentar uma teoria que eu criei enquanto tomava um comprimido, e ao ingerir aquela parada, eu me lembrei desta cena. Me passa o Promaclora Perazine, ele serve de catalisador quando o vapor chega à corrente sanguínea. 40 mil anos de evolução e nós mal exploramos a grandeza do potencial humano. Ok. Todos já viram essa cena, e o que demais tem nela? Essa cena me deixou um tanto quanto intrigado, pois eu pensei... Promaclora Perazine, que porra é essa? Vamos fazer uma busca... A promaclora perazine, vendida sob a marca Compazine, entre outros, é um medicamento usado para tratar náuseas, esquizofrenia, enxaquecas e ansiedade. É um medicamento menos preferido para a ansiedade. Pode ser tomado por via oral, que foi o método escolhido pelo Norman, retal, injeção na veia ou injeção no músculo. Essa é a fórmula, eu tenho uma tabela periódica aqui perto do meu PC, a fórmula é de 20 carbonos, 24, esse número é meio gay, mas tudo bem, 24 hidrogênios, 1 um cloro, 3 nitrogênios e um enxofre. E aqui tem mais algumas informações para quem tiver curiosidade. Vamos pra Wiki. Eita porra, a beleza. Aqui o que já lemos, agora vamos jogar isso no translate. Translate, tradutor em inglês, parece um leite transexual. Enfim, os efeitos colaterais comuns incluem sonolência, visão embaçada, pressão arterial baixa e tontura. Os efeitos colaterais graves podem incluir distúrbios do movimento, incluindo de tardia e síndrome maligna dos neurolépticos. Mas que porra é essa? Vamos pesquisar isso. Beleza, não é nada demais. Vamos continuar. O uso durante a gravidez, foda-se isso, o Norman é homem, não estava grávido. É um antipsicótico típico que, acredita-se, funciona afetando os níveis de dopamina no cérebro. Essa parte não é muito relevante. Vamos seguir olhando a Wiki. Efeitos colaterais, vamos dar uma melhor olhada nisso aqui. Jogando no leite transexual. Agora vamos dar uma lida. A sedação é muito comum, e os efeitos colaterais extrapiramidais são comuns e incluem inquietação, reações distônicas, pseudoparkinsonismo e acatísia. Os sintomas extrapiramidais podem afetar 2% das pessoas em doses baixas, enquanto doses mais altas podem afetar até 40% das pessoas. Que se você lembrar daqueles ratos, só um falhou, e provavelmente usaram a promacloraperazina neles. Logo, pode ter sido uma das causas do rato também. Já que ele apresentou as mesmas características do blend. A proclorperazina também pode causar uma condição com risco de vida chamada síndrome maligna dos neurolépticos. Deixa eu pesquisar essa porra. Aqui. Vejamos. A síndrome maligna dos neurolépticos é causada por um efeito adverso severo dos neurolépticos, antidepressivos e outras drogas antipsicóticas e é caracterizada por hipertermia, sinais extrapiramidais, alterações da consciência, pressão arterial flutuante, incontinência esfincteriana, dispneia, disfunção. Alterações da consciência. É isso aí encontramos o que o um Norman tem, pois praticamente tudo que ele apresentou após se tornar o doente foi isso aí, e pense bem, antes de ingerir a promaclora perazine e inalar todos aqueles gases malucos, ele era completamente são. Vamos dar uma melhor olhada. Aqui temos outras informações, mas vamos ao que interessa, os sinais e sintomas, para compararmos com o que o um Norman apresenta durante o filme, para chegarmos ao possível diagnóstico. Não sou médico nem nada, mas como eu bem sei, San Remy não faz nada por acaso, e colocar toda essa tensão por causa dessa parada que o Norman toma, não seria só um mero detalhe que possa ser esquecido. Beleza, vamos começar a ler. Os sintomas começam com mais frequência, durante as duas primeiras semanas de tratamento, mas podem ocorrer mais cedo ou após muitos anos. E como bem sabemos, o Norman começou a enlouquecer e ouvir o duende por volta desse período. A Inshazam, mas ele atacou o Strom logo depois de ingerir aquilo. Sim, isso é verdade, mas se você reparar, ele não só ingeriu o promaclora perazine, como também ingeriu todos os gases juntos, e vamos seguir na leitura, que vocês irão notar algo que faz super sentido com a mistura do promaclora com os gases dos ampliadores de desempenho humano, podem ter causado toda essa merda. Vamos seguir. Os quatro sintomas característicos geralmente se desenvolvem apenas após poucos dias e frequentemente na seguinte ordem viram só com norman foi em poucos dias depois do acidente seguindo aqui estado mental alterado geralmente a manifestação mais precoce é a mudança do estado mental frequentemente um delírio agitado e pode progredir para letargia ou indiferença refletindo encefalopatia tudo certo até agora mas agora manos vamos chegar a um ponto especial que eu gostaria de dar mais atenção Vou ler aqui para vocês, e depois vamos dar uma olhada maior nesse assunto. Anormalidades motoras. Os pacientes podem apresentar rigidez muscular grave e generalizada, às vezes com tremor simultâneo, levando a rigidez em roda dentada, ou, com menos frequência, distonias, correias ou outras anormalidades. As respostas reflexas tendem a diminuir. Ok, manos. Acho que aqui vocês puderam notar que não tem muito a ver com o Norman, porque em momento algum ele apresenta problemas musculatórios. Mas não é só isso, ele tem os músculos ampliados graças aos ampliadores de desempenho humano. E é exatamente esse o fato que eu queria chegar. Os ampliadores servem como o soro de super soldado do Capitão América, que aumenta a força, fisionomia, reflexos, agilidade, a porra toda só que tanto o soro quanto os ampliadores, eles são muitos químicos ingeridos pelo corpo de uma só vez, o soro como um soro mesmo e os ampliadores em forma de gás. Só que o promaclora perazine pode render tudo isso, inclusive a própria síndrome maligna dos neurolépticos, e com todos esses componentes do promaclora unidos com os componentes dos ampliadores, que só para deixar claro, é impossível saber os componentes exatos de uma fórmula fictícia, porque senão já teríamos um monte de Capitão América e Doentes verdes espalhados por aí mas enfim, todos esses componentes de uma vez só no corpo de um ser humano qualquer pode acarretar em sérios problemas problemas que não tem nem como se prever mas como bem sabemos, o Norman ficou louco adquirido até mesmo uma dupla personalidade que é extremamente maligna mas se você não está convencido ainda tenho mais um ponto o Reroi. o loquendo não leu o nome dele direito mas enfim ele saiu da máquina assim O Norman passou por isso. Ele não teve problema nenhum, e a resposta é o Promaclora, porque não teria como ele saber dele, já que nem do Dr. Stron sabia. Mas você pode dizer que ele alterou a fórmula, por isso não passou o que o Norman passou, mas Homem-Aranha 2 se passa no mesmo ano de lançamento, 2004, e como vemos nesta cena, os soros já estavam ali prontos, o e só precisava da máquina para isso. E com essa placa, poderíamos dizer que o Homem-Aranha 3 se passa em 2005 e não em 2007, seu ano de lançamento, seria o tempo perfeito para a criação da máquina, e como ele não teria como saber sobre o Norman ter tomado pro Maclora perazine, muito obviamente ele não tomou, e como podemos ver durante todo o filme, ele não tem esse tipo de alucinação, nem dupla personalidade. Ele fala com Norman sim, porém ele já falava antes de tomar o soro, olha no Homem-Aranha 2. E ele não é necessariamente mal como o Norman era em sua persona de duende, já que o Rerui só é movido pela vingança, e ao descobrir a verdade no Homem-Aranha 3, ou lembrar da amizade e acreditar no Peter no corte do editor, ele logo vai ajudar seu amigo que estava precisando dele. E ao perder a memória, ele já havia voltado a ser o e Alegre e bobão do Homem-Aranha 1, que só tem seu grande amadurecimento após a morte do Norman, que ele acreditava ter sido por causa do Aranha. E para concluirmos aqui, se o Norman tomou o Promaclora perazine, ingeriu os ampliadores, e ficou maluco, e o e não tomou o Promaclora, só ingeriu o soro, e não ficou maluco. E depois de toda essa pesquisa, está bem claro que isso causou a loucura do Norman. But, hey, that's just a theory. Falou e disse MatPat. Bom caras, esse vídeo foi bem diferente dos normais, foi uma grande teoria que eu criei. A princípio eu não iria fazer vídeo, mas meu amigo Parquet pegador me convenceu a fazer, me levando a uma pesquisa mais profunda sobre isso, chegando a essa enorme teoria. Então muito obrigado. O Twitter dele vai estar na descrição, vai lá seguir o cara e dizer que veio pelo gostoso chezão aqui. E antes de finalizar, tenho que dizer que tem uns 4 ou 5 vídeos ainda em fase de produção, um engavetado por motivos pessoais de uma das vozes que participará do vídeo, e outros dois ainda sendo escritos. Uns dois pro vale a pena, mais uns dois de conversação. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau!